Vocês lembram que eu prometi pra vocês que eu ia arrumar o cabelo do zero Que eu ia trazer um especialista aqui pra ensinar vocês a fazer Metade cabelo liso, metade cabelo fechado e mesmo assim não precisar cortar o cabelo tudo? Promessa é dívida! Promessa é dívida! Olha esse resultado aqui! Fica até o final do vídeo que você vai aprender a ter esse resultado. Lembrando que metade do meu cabelo está completamente alisado e a outra está natural. E a Gabi, sigam ela lá no Instagram, já segue porque se não chega no final do vídeo vocês esquecem. Arroba uma em Dublin. E aprenda todos com produtos comprados aqui na Irlanda e produtos baratos, acessíveis que vocês vão adorar. Na descrição do vídeo vai ter o nome de todos os produtos, os valores e aonde a gente comprou. E nas redes sociais, no meu Instagram Maria Quer Viajar e no Uma Caixada em Dublin, você vai ter o dia a dia dela, ela explicando outras dicas. Então procurem lá e vão todo mundo ficar lindo e cacheado na Europa. Então toda vez que você for usar o, o cordoçador a gente tem cabelo cacheado, eu prefiro condicionador em mousse porque eu acho que ele é mais leve, sabe? sabe. Tudo bem que nosso cabelo precisa de, de produtos que tenha óleo, né? Que dê uma, que dê uma hidratada mais pesada, que o nosso cabelo normalmente ele já é mais seco É né? um cabelo mais seco, o cabelo cacheado é um cabelo seco Certo! né Então eu gosto do mousse no meu cabelo porque a minha raiz é oleosa e minhas pontas são bem secas, então o mousse não deixa que a oleosidade do fio passar pro meu couro cabeludo, entendeu? Entendi. Por isso que eu prefiro o condicionador em mousse. Eu não sei no Brasil é, onde vende, mas eu acredito que deve vender, né, porque... A maior dificuldade das meninas que me mandaram pergunta quando viram o cabelo cacheado é encontrar produto aqui. Porque se você pesquisar no Google e entrar no Youtuber atrás de transição ah, Você ele. vai achar ele, sim. mas é tudo aquele é negócio lá dos cachos, da sala online, esses uhum. produtos que compra lá uhum. Então o pessoal vem fazer intercâmbio então morar fora do Brasil, principalmente nessa parte da Europa Que são as mesmas lojas espalhadas sim, sim. e não sabe o que comprar fica importando do Brasil Você consegue fazer comprando tudo aqui. Isso, então, esses produtos que a gente tá usando hoje eu comprei no texto, pra quem tá aqui em Dublin, é um mercado super conhecido e, e, que é, e barato, né, então você consegue usar produtos de boa qualidade, populares. O cabelo cacheado, infelizmente, é um cabelo que tem um, requer um pouco mais de cuidado e nem sempre é, o produto que é especializado para cachos serve para o nosso tipo de cabelo, entendeu? Tem muito disso também. Ah, por isso é. que os cachos a gente define ele em vários, né? Tem vários tipos, tem o A, o B, o C. Nesse, dentro dessa linha tem vários tamanhos, né? várias espessura de cacho. Então, por exemplo, tudo que a gente vai usar hoje, esse aqui é um condicionador para dar volume. Poderia ser uma pessoa de cabelo ondulado para dar volume, poderia ser uma pessoa de cabelo liso, que quer dar um volume a mais, entendeu? Mas serviu pro nosso cabelo de cabelo cacheado, então assim, eu acho que tudo é, é querer também pesquisar e experimentar, você tem que usar. Por exemplo, lá no Brasil eu usei o Salon Line, meu cabelo não se deu com o Salon Line. Então tem que testar, não adianta. Não adianta, tem que testar, porque o, o creme que serve pra mim, às vezes não serve pro seu tipo de... Mas nem sempre o que tá todo mundo usando é o que é bom pra você, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Deixar o condicionador também no cabelo não é bom. Só que esse, é um... por ser mousse, você pode deixar, porque ele é leve. Ah. Então pro nosso cabelo é ótimo Então só para meninas, as meninas e os meninos também, né? Porque tem alguém passando por transição aí E dá pra aproveitar esse vídeo pra você também Qual é o passo a passo pra chegar até aqui? Eu lavei com shampoo normal, não passo condicionador E já vem com esse aí? Ou eu passo aquele condicionador lá no banheiro? Aquele que a gente enxaga? Não, você poderia lavar e enxaguar com condicionador qualquer né, que você usa em casa. Uhum. Né? Hoje eu vou usar em você produtos específicos que tem aqui na Irlanda, aqui em Dublin. Que são fáceis de encontrar. Então, você lavou, eu vou te passar um condicionador que eu uso e eu não retiro ele, que por certo. ele ser em mousse ele é bem leve, então não vai é, deixar o cabelo pesado, ainda mais pra gente que é cacheada, né? E depois a gente vai usar um mousse que é pra fixar os cachos Porque a gente vai fazer uma finalização com o Babyliss Então a gente vai precisar de um mousse Então toda vez que for usar um mousse, você bota ele pra baixo e sacode pra baixo Não coloca pra cima porque senão dá ar, então ele não, não sai A quantidade, sempre... Ah, dá vontade de comer Não dá, Ai, parece... Não, e é bonito e cheiroso, porque normalmente os mousse não são cheirosos, né? Pelo menos eu acho, tem cheiro de vômito. Hum, esse é cheiro bom. Não tem? Esse arrasou, talvez. então. Aí você vai espalhar no cabelo todo. Pode passar com vontade, gente. Ele não vai ficar... Ah, eu recebi pergunta também de menina com medo de passar produto no cabelo para cacheada, porque geralmente passa muito produto e dá caspa, oleosidade, então... ou deixar o cabelo pesado. Ah, sim. Então, por isso que eu te falei que eu prefiro o condicionador e mousse, porque normalmente as cacheadas têm a, a, a raiz mais oleosa e o comprimento mais seco. Então... É, você. Normalmente quando a gente usa um livinho, ou então quando a gente usa um condicionador pra cabelo cacheado, eles têm muito óleo, né? Então acaba deixando a gente oleosa. Deixa a nossa pele oleosa, nossa, nossa escostas oleosa e principalmente o couro cabeludo. Então eu gostei mais da opção em mousse, porque você aplica só aqui, ó, só no comprimento do cabelo, tá vendo? Evita a, a raiz, o couro cabeludo. Isso, em si. é. E por ser mousse, ele vai secar. Então o cabelo não vai ficar pesado. Passa a mão pra você ver. E eu passei uma boa quantidade. Nossa, gente, o cabelo tá sequinho, assim, de produto. Parece que não passou nada ainda. Nossa, ficou ótimo. Ficou mais macio, né, do que tava. Sim, e olha aqui, ó. Pra pentear. É. E às vezes você pensa... Isso aqui assim, é o cabelo que eu não penteei. Eu lavei lá com shampoo, penteei com os dedos no banho, isso. mas é a primeira vez que eu penteando ele. Ou seja, era pra estar bem embaraçadinho e o produto facilitou. É bem leve, ele tem uma estrutura leve. E, ó, super ajuda na hora de desembaraçar, tá vendo? Você nem precisa, então, tipo, pentear o cabelo no banho. Você pode só lavar ele, deixar ele bem molhadinho, né, uhum. e aplicar o mousse. Então, agora que você penteou, eu vou finalizar você exatamente como eu finalizo o meu cabelo, tá? A gente vai secar um pouco, tirar um pouco da... Difusor, ele é um desafio pra quem tá começando o cabelo cacheado que não sabe como usar. Teve gente que me mandou mensagem assim, Maria, como que eu faço? Eu coloco ele desligado e ligo quando tiver na cabeça ou eu eu aplico, eu amasso o cabelo dentro dele e coloco, como que é ele se comporta? O difusor normalmente eu vou fazer como se fosse comigo mesmo, né? Que tá. aí outra pessoa fazendo é mais fácil, tá. Mas normalmente eu passo condicionador no cabelo, né? Amasso bastante, tiro umidade com a toalha, pego o cabelo, ponho dentro do difusor. E o difusor tem vários pininhos que ele ajuda o cabelo a criar uma fórmula uma forma mais onduladinha, sabe? Uhum. Então é por isso que tem esses pinos Então quando você coloca aqui O cabelo dentro do difusor no, Já naturalmente Ele já vai né, Se encaixando dentro do difusor Você liga Numa temperatura Média Numa velocidade média também Porque não adianta você botar numa temperatura muito quente E ele muito forte Porque vai alisar os frizz, sabe? Hum, vai Isso. deixar tudo Isso, então quanto mais ele tá médio A temperatura e médio o... A velocidade Você inclina a cabeça E também se senão... Se você deixar muito quente, botar no, no forte, vai queimar o seu couro cabeludo, né? Então, você não vai aguentar ficar com ele por muito tempo. Aí você faz um pouco essa mecha, você faz um pouco essa, você faz um pouco essa aqui de novo, depois aqui, e depois aqui, e... Ah, em cima fica molhado, Gabi? Não, você põe pra baixo, e você põe aqui de novo. Então assim, o difusor é um processo que demora um pouco, né? Não é rápido, mas ele é fundamental para você, ainda mais você que tá na transição, você vê os seus cachos aqui, eles estão enrolando muito mais com difusor. As pontas não vão enrolar com difusor. Porque tá cheio do alisamento. Tá né? com progressiva, mas aqui vai. Então as suas pontas a gente vai finalizar com babyliss bem fino depois. Mas aqui a gente tem que secar ele com difusor, porque se eu pegar o secador sozinho e secar assim, certo. Eu vou abrir todos os seus cachos, entendeu? Ah, entendi. E a ideia usar, não é usar, essa. espalhar, né? Isso, aí vou criar mais frizz no cabelo. Entendi. Quando ele estiver bem levemente úmido, aí eu passo mousse, que aí eu seco, eu termino de secar o cabelo e o mousse juntos. Ah, então na hora de fixar, quando hora que eu for passar o Babyliss, ele vai fixar muito mais. E eu não vou queimar o seu cabelo com Babyliss, tipo, eu não vou secar o seu cabelo com Babyliss, ah, entendeu? Ah, que é super importante também. As pessoas acabam não tendo paciência de secar o cabelo e já fazer o Babyliss, é tipo, o cabelo tá úmido, aí vai lá, ah, vou usar só essa vez, aí pega o cabelo, Enrola no bebe e já faz esse barulho exatamente. Então tipo você tá fritando o cabelo. Que perigo! Com certeza o cabelo vai perder a água, queratina, nutrientes importantes nessa hora que você fizer isso e, e o cabelo... vai ficar um cabelo seco depois. E Entendeu? o cabelo cacheado é já é delicado A gente já tem que ter um carinho maior com ele Do que ser floriso. E a gente ainda da ele no Babyliss tá Pra não consertar, não faz isso É, então assim, o mesmo cuidado que você tem que ter Com a chapinha, você tem que ter cuidado Com o Babyliss Porque é quente do mesmo jeito, Exatamente, então ele é um mousse Que ele tem protetor térmico Então você vai poder usar ele Ele vai proteger o cabelo também Olha aí gente, é tudo em um, é o produto que a gente gosta Você faz várias coisas não só Isso Esse é o um mousse fixador para cabelo. Aí ah, então a gente usou um mousse condicionador, Isso. deu uma secada, Isso. ele já tá seco, né? Tá só. E aí agora coloca esse fixador. Isso. Aí esse fixador a gente vai passar um pouco mais, tá? Então a gente vai começar aplicando por trás. É só no comprimento, não encosta na raiz, mas no comprimento mesmo. Você vai ter a sensação que ele tá molhado. Mas ele seca super rápido e não vai deixar o cabelo duro. Então, tipo, você não precisa, como o mousse comum. Normalmente o mousse comum a gente vai, aplica e já enrola, né? Passa chapinha ou então passa o, o, o babyliss, senão ele seca muito rápido, né? E fica duro. E esse aqui não. Esse, como é próprio pra, pra, pra cabelo cacheado, você pode passar a aplicar ele no cabelo todo e depois a gente vem com o processo de, de enrolar. Gente, é muito conhecimento, vocês anotam aí, cadê o caderninho? Ó, oh, todo mundo bem aplicado pra fazer. então vai assistindo o vídeo dando pausa e fazendo junto. Isso, isso. Normalmente quando você seca com secador ou então com difusor, pra quem não tem, o cabelo vai levantar esses frizz aqui, tá vendo? Uhum. Então, na hora que você for aplicar o mousse, faça assim ó, pra baixo que o, ele vai, vai sair o, o frizz. Gente, o caminhar do negócio não é muito bonito, mas é porque ele tá na festa. Vale. Então, o cabelo dela tá em transição, ela tem mais ou menos uns 5 dedos enrolados, né? Então aqui, pelo menos eu consigo ver melhor ela também. Ele tá bem cacheado na parte que tá natural. A parte que tem a progressiva, ela vai ficar lisa, não tem jeito, né? Tá com progressiva, tá com alisamento, não vai alisar. Então a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar um Baby Lips fino. Ele tem... esse é de 13 milímetros, mas tem de 9... O, o de 13 pra mim já é bom, né? Aqui em Dublin você vai encontrar um, um parecido que vai fazer o mesmo efeito... Mais ou menos na pênis, que é esse aqui. Na pênis também tem um fininho, tipo esse aqui, assim. Tem? tem. Então, lá na pênis é você preço, encontra é um esse, zero. que ele é mais grosso, serve pra quem tem um cabelo com cacho mais aberto. Serve pra quem tem aquele cacho médio, que é tipo. O, a, a, normalmente as pessoas de cacho médio tem a raiz lisa. E nas pontas que fica o cacho, né? E serve pra gente que tem um cabelo crespo que usa um cacho mais, mais fino, né? Só que hoje eu vou fazer o cabelo dela com o babyliss que eu uso, né? Que você encontra na pele também, né? É 11 euros, eu e o fininho. Isso. Então, eu separo o cabelo em três. ela é cabeleireira também aqui na Irlanda, então se você chegou e você tá em pânico igual eu, você pode pedir para ela ir na sua casa que ela vai lá e faz o atendimento também, né Gabi? Isso. Então, mas eu também não cuido só de cabelo cacheado, né? Todo mundo que me pergunta no Instagram, fala assim, ah, você só cuida de gente que tem cabelo cacheado? Não gente, eu cuido de todo mundo, sabe? Só que normalmente as pessoas que chegam até a mim são pessoas que têm um cabelo igual o meu, mas eu faço, eu faço progressiva, eu faço Botox, eu faço vários tipos de tratamento. Então, é, eu não cuido só de cabelo cacheado, eu cuido de todo mundo, entendeu? Então assim, eu cheguei ainda em Dublin tem pouco tempo, tem sete meses. E agora a gente tá com um atendimento personalizado em casa, uhum. né? Até a gente... um projeto tá pra acontecer, então a gente vai atender em casa todo mundo da melhor maneira possível então assim, ah mas você é uma cacheada que fala em progressiva? Sim, sou uma cacheada que fala progressiva, eu sou adepta da questão de você ser livre você usar o seu cabelo da melhor maneira que você quiser não é porque eu sou cacheada que eu vou te converter a ser cacheada também se você quiser, flores, né? exatamente, se você quiser ser uma cacheada eu vou te ajudar da melhor forma a você se encontrar nesse meio. Mas não, Gabi, eu tenho cabelo cacheado, mas eu gosto de fazer progressiva. Ok, eu vou te respeitar a sua decisão e vou fazer progressiva você. O problema das pessoas é que fazem progressiva e esquece do cabelo, né? Tipo, ah, fiz progressiva, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, Gabi. <risos> Aí a gente trabalha com essa questão de identificar qual é o qual é o tipo de cabelo, qual é o tipo de tratamento que a cliente precisa e a gente leva esse serviço até a casa, a sua casa. Olha que isso joia isso É meu sonho eu chegar aqui para fazer isso. Garota. Isso. É. E as cacheadas também, né? A gente também tem tratamentos para para reconstruir, para hidratar, para fazer um cronograma capilar profissional, a gente consegue fazer um, um, um cronograma capilar na sua casa, né, sem você ter que sair da sua casa, então assim, é, é algo novo, né, uhum. que tá acontecendo aqui em Dublin, graças a Deus a gente tá tendo uma resposta super positiva em relação a esse tipo de atendimento, né, que essa coisa de você cuidar do cabelo mesmo, levar um produto profissional para dentro da sua casa, no seu ambiente, né, né. Então, você se sentir cuidada, mesmo sem você precisar pegar ônibus e tal, ter que sair do trabalho correndo pra iniciar o ônibus, né, no seu tempo. Então, isso a gente tá tendo uma, uma, uma resposta muito positiva em relação a esse tipo de trabalho. Você vai botar pra baixo e vai, ó, não, não precisa ir na raiz, tá? Segura conta 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que, que você vai fazer? Você vai soltar e a pontinha você vai dar uma puxadinha. Por quê, Gabi? Porque senão o seu cachinho vai ficar assim, ó. Todo grudadinho na sua cabeça. Igual da Maísa do Silvio Santos. Isso, tá gente! Vai ficar igual a Maísa. Então, se você der uma puxadinha nele, ele já vai ficar com um estilo mais natural. Lógico que depois... A gente vai dar uma sacudida, vai dar uma soltada nos cachos e ele vai ficar com, com, com um estilo mais natural ainda. Mas é importante que toda vez que você fizer, você dê uma puxadinha, entendeu? Pra ele Tem ficar... Aqui. Olha o truque, gente. Pelo é. amor de Deus, essa dica é valiosa não o vão truque tudo aí. Aí. aí a gente vai fazer agora no cabelo todo. Enrolou toda a parte que tá alisada. Se vocês verem aqui, ó, a raiz dela tá natural. E você percebe que não tá duro, mesmo com mousse. Não, tá normal. Parece que nasceu assim, gente, ó. É, é, exatamente. Aí o que, que a gente vai fazer? Agora ela tá bem maísa, né? Como ela tá dizendo. Mas a gente vai soltar esses cachos. Então você vai colocar a cabeça pra frente. Isso. E a gente vai, ó. Sacudir bastante para soltar o máximo dos cachos. E aí você pensa assim: Meu Deus, tudo que eu fiz agora vai estragar. Não. Vai desfazer os cachos que eu fiquei uma hora fazendo. Não. Mas vai dar certo, tá bom? Vai. Por exemplo, você tá com um corte quadrado é. Você usava ele... Liso Liso, né? Então o meu corte já é em camadas Então ele ele fica naturalmente cheio, né? Porque as camadas do cabelo tá dando volume O dela não, o dela tá quadradão Então a gente precisa puriçar mais a parte de cima Pra poder essa camada subir E a gente tirar essa ilusão de cabelo quadradão Tá vendo? Quanto mais a gente levanta essa parte, mais ele perde aquela, cor, aquela estrutura reta aqui, né? Então fica um cabelo mais redondo, né? Poderia acabar aqui? Sim, poderia. Não precisa mais de nada. Esse aqui é um volume natural do cabelo dela, porque a raiz a gente não mexeu. Então provavelmente quando o cabelo dela perder a química por completo, ele vai ter esse volume. Tá? Lógico que o mousse vai dar volume no comprimento, mas o que dá volume no cabelo é a raiz, que é a raiz que faz o cabelo ficar, né, pra cima, assim, tá? esse volumão. E o, o mousse ajuda a fixar o cacho e não deixar ele duro, vai deixar um cacho com movimento, tá vendo? Não fica aquele cabelo durinho. Esse spray, que é... Da vela, ele também vende no texto. É super barato eu uso o número 4, que não é o extra forte. Ele é bom pra quê? Porque aqui em Dublin venta muito, né? Então, é, sempre, todo dia toda sempre. hora. Sempre, né? é, exatamente. Então às vezes quando tá muito úmido, assim, ou, por exemplo, está chovendo, eu sempre passo um pouquinho só, nem passo muito, porque vai ventar mesmo na rua só pra fixar um pouco, sabe? Então é o mínimo possível. Uma distância assim, com, geralmente quando eu mesma faço, mais ou menos nessa altura. Então assim como eu tô fazendo dela, ó, é só um pouco, só pra quando ela for na rua. Nossa, mas é cheiroso. É. Hum. E gente, é super baratinho ele. é super barata. Ficou. Não, imagina mas... quando eu cortar certo. Esse aqui, porque o corte tá errado. Imagina é, que o corte eu É, inter... eu dei uma levantada aqui pra você ter uma noção de quando você cortar, como que vai ficar, tá vendo? Ó, ele vai ficar um pouco mais ralo embaixo e a, a, o volume vai se concentrar nessa parte aqui, ó, da metade pra cima. Que era o né? que tava faltando, que dava e aquela lindo, impressão de... de caído. Eu gostei mais assim do que da forma que eu. Ah, tava... gata, arrasou!